E aí, pessoal, como vocês estão? Estão bem? Estão escapando? Espero que sim! Agora é mais difícil de escapar do que nunca, né? Bom, um monte de gente está falando comigo aí no WhatsApp, sobre política e tal, e o vídeo de hoje é sobre isso, né? Sobre o país que a gente tem agora após essa eleição, certo? Tem coisa que não tem mais como voltar atrás, né? E eu também vi várias análises técnicas, várias pessoas falando, acha aquilo, acha aquilo... Né, através dos números que mostram, e eu queria tocar um papo com vocês. Aquele papo que a gente toca aqui olho no olho, né, mano? E dizer o que eu acho também. Então, é, às vezes a gente tem muito número, muita coisa assim, mas não quer dizer que seja a realidade das ruas, né? Muitas vezes, né? Porque a análise geralmente é fria e os caras não estão vivendo também na rua, no dia a dia, né? Os caras pegam esses números aí e ficam macetando os números, né? Então é o seguinte, é, primeiro que ontem, né, no dia da eleição aí, é visível um monte de gente com roupa do Brasil, é visível um monte de gente provocando com camiseta do Neymar e tal, e depende do lugar que você ia, você via mais gente e menos gente também desse jeito. Então assim, para é, quem pegou busão no dia da votação, viu muita gente falando do Lula, muita gente falando isso e aquilo, e para quem foi no shopping, no bagulho, viu outro público, certo? É os caras que estão que enganados pelo sistema achando que é classe média, certo? O cara fudido, se perdeu o trampo de 3 mil reais tá fudido, não paga mais apartamento, não paga mais nada Paga nem o aluguelzinho dele, mas o cara acha que é classe média e que o Bolsonaro tem que estar tá aí mesmo E que o povo tem que se fuder, porque ele não se identifica como povo, né? Aquele reconhecimento de classe que a gente vive falando E que não adianta mais falar também porque parece que os outros não ouvem, entendeu? Então assim... Eu acho que tem o cara declarado, que usa camiseta e pá, e essa votação estranha no Bolsonaro, que muita gente está comentando, é, ninguém esperava, a pesquisa não mostrava. Por que, que a pesquisa não mostrava, na minha opinião? Porque, mano, quem é declarado Lula, o Ciro, o Tebbit e tal, tá, é declarado, falar de bom não tem vergonha, tá ligado? Não, é, não, é, não, não tem vergonha e também não é dissimulado. E a maioria do público do Bolsonaro é dissimulado, mano. Gente que está do nosso lado, gente que está trabalhando com a gente, gente muitas vezes que é da família, entendeu? É, e, a, e a pessoa passa por simulado, não quer debater com você, que nem as pessoas falam para mim, não, você tem muito argumento, eu nem até evito. Então você evita, mas então você vai votar em quem? Entendeu? Aí o cara não fala, mas na hora ali do, do botãozinho no segredo do voto, é onde o cara fala que se foda o povo. Que se foda as pessoas que estão passando fome Que se foda a distribuição desses básica, Eu quero que se foda tudo Entendeu? Porque o cara não é possível que ele não enxerga que o alimento é caro Que as pessoas estão passando dificuldade Que nós temos 35 milhões de pessoas passando fome Não é possível, mano, tá ligado? Tanta gente desempregada, os alimentos um absurdo Não é possível que o cara não esteja vendo, mano Aí eu tenho sempre meus amigos, meus parceiros Que falam, pô, Pérez, mas também não é culpa do povo ah, Caralho, velho, mas dá raiva pra caralho, entendeu? Dá raiva demais, mano você, esse computador chato do caralho, tá aparecendo um monte de coisa também, vendendo coisa o tempo todo, né? Tudo que você abre também quer te vender alguma porra. Então, assim, a gente vamos analisar aí pelo que aconteceu no, nos outros estados, né? Que agora começou também a pipocar a xenofobia, né? Os caras começaram a mandar, ah, norte-nordeste, é como sempre, a Cuba brasileira e tal. Aí você fala, nossa, mano, esse tipo de idiota anda comigo. Esse tipo de idiota anda comigo, é parceiro meu, não vai ser mais, mano. Algumas coisas na minha vida eu vou mudar após esses votos aí, mano. Tá ligado? Vou mudar mesmo, pra sentar na minha mesa, gente, dessa qualidade. Enquanto o cara tá mandando a defesa do voto dele, ainda tô tolerando. Mas o cara mandou ali Norte e Nordeste criticando porque votou no Lula e pá, mano. Você tá me tirando, parça? Você tá me tirando, depois você quer confluir da minha mesa? Você quer confluir da minha vida? Sem boi pra você, lixo. Sem boi para você. Aí tem um limite. Tem um limite que a gente anda e pá. Primeiro, que meu pai é baiano, certo? E segundo, que se não fosse o povo norte-nordeste, eu já tava fodido. Mas tinha eleito esse cara aí no primeiro turno, tá ligado? Para continuar passando dificuldade mais quatro anos, certo? Quatro anos de dificuldade do povo, a gente correndo atrás de uma luta, de uma melhoria, as favelas desassistidas, a população passando um perrengue. Eu nem preciso me esticar muito aqui, que vocês já sabem. Então, assim, aí, aí vem vocês meter o um mapa lá e dizer que é Cuba e tal. Ah, mano, vai se fuder, já tirei vários da minha rede ontem, certo? Já tirei vários, tô fazendo uma limpa e profissionalmente também a mesma fita e pessoalmente também a mesma fita. Tolerância zero, mano. Se é esse país que vocês querem, que não tem inclusão, que não tem a pessoa comendo, que não tem a pessoa participando da riqueza que o país tem, certo? Então, pra mim, vocês também não servem. Vai cada um no seu, no seu rolê. Da mesma mesa que comigo não vai comer, mano. Escolha a minha. Entendeu? Pode ser parente ou caralho. Já mandei uns parentes também pra casa do caralho ontem. Porque, ah, mano, você tá sendo intolerante, não é o caminho. Nós temos que. Parça! Tudo tem limite. A gente é tolerante até onde você tem o seu ponto de vista. Você tá sendo enganado por votar num cara desse. Você tá comendo das bolhas de informação do cara. Você tá sendo ludibriado, é uma coisa, agora você postar um mapa Você postar xingando os estados que votou no Lula tal, E que não votou no Bolsonaro na sua maioria Você está querendo o que, mano? O que você quer dizer com isso aí? Muda pro Paraná, muda para Santa Catarina Voa, voa, ó Minas aí, ó, tá pertinho, vai para Minas Minas, inclusive, que elegeu o cristão conservador Nicolas Ferreira, 1 milhão e 400 encaralhados de votos Quase um milhão e meio de votos por um cara dessa qualidade Ó oh, Qualidade nenhuma Certo? Ah, que estão conservador Quando pode viajar, se jogar Babar as ovas ali do presidente, vai lá Certo? Um cara que não tem postura nenhuma, mano E os caras votaram um cara desse aí Pelo amor de Deus Ah, Ferrez, mas o Boulos também foi bem votado Caralho, mas também com o trabalho que o Boulos está fazendo Com o impacto nacional que o Boulos está fazendo Tem que ser bem votado mesmo Suplicy foi eleito, certo? Beleza. Tem uma parte de coisa boa que aconteceu. A bancada feminista foi eleita. Uma parte de coisa boa aconteceu. Mas também tem uns de serviço, mano. Que a gente perdeu o feio, mano. Salles, Damales, Mourão, mano. Isso é louco. O astronauta não vai ter um senador. Ó, se preparem, São Paulo. para vocês pedir melhoria através do Senado. Ó que da hora. Tem um astronauta inútil. Que só ficou sendo humilhado pelo presidente esse tempo todo. E agora ele é o senador de vocês. Ó, parabéns. Aí vai, espera a melhoria. Espera a melhoria vindo desse astronauta. Agora a gente tem uma questão. Se o Lula se, se eleger agora no segundo turno, espero que sim, vamos batalhar pra isso, tem uma posição fodida aí do Senado, tem uma oposição fodida da bancada. Os caras elegeram gente pra caralho, velho. Pra caralho, mano. Não vou ficar mostrando número nem nada aqui, não. mas é desanimador. É desanimador o que o PL elegeu, tá ligado? Então, assim... Ah, mas o povo tá sendo enganado pelas igrejas, tal, mano, né, o neopentecostal e tal, e o serviço que os pastores fazem, e o que a esquerda não vai montar, a esquerda não tá presente nas periferias. Mano, não dá tempo de montar porra nenhuma em dois, três anos, não. As igrejas estão fazendo um desserviço cultural nas quebradas há décadas, mano. Os caras estão se estruturando há décadas, tem jornal, tem TV, tem rádio, a gente tá alertando para as pessoas se unir, mano, vamos se unir. Você monta uma porra da rádio de rap e dá uma briga do caralho. Só vaidade. Você monta outro bagulho, um show, todo mundo só quer cantar, ninguém quer produzir, montar palco, ajudar. Então, assim, ninguém entendeu porra nenhuma. Enquanto isso, esses caras estão unidos para serviço total, mano. Pastor, na quebrada aqui, que até então tava precisando da gente para várias fitas, na hora H declarou voto no Bolsonaro. Aí quer que a relação nossa com esse cara vai ser como? Como que vai ser nossa relação com esse cara a partir de agora? Ô Ferrez, mano, não tem como você me auxiliar Não tem como auxiliar porra nenhuma, parça Vai pedir pro governo federal Certo? Você não, é, não, não votou no governo? Não fez suas escolhas? O bagulho caiu aqui eu Pus um apoio aqui improvisado Que eu tô gravando aqui na, na editora, né? Na Celo, Povo, Comic Zone E vários nomes que a gente... <risos> Rapaz, eu vou falar pra você fake news extremo, as pessoas comprando, porque você ser abordado na boca de um o cara Fez, mas você não tem medo daqui virar uma Venezuela? Falei, mano, acorda pra vida, olha aqui pro canto, caralho. Um amigo meu puxou uma porra de uma porta, um amigo de infância puxou uma porta e tá morando embaixo de uma porta, mano. Aqui, ó, no muro, aqui do lado da escola. Porra, acorda pra vida, mano. Você tá falando de Venezuela, nós só não somos, não estamos igual a Venezuela, porque nós somos muito grandes. A pobreza é muito distribuída. Você vai no viaduto tem cara, você vai na rua tem cara, gente pedindo dinheiro em farol que tudo que é lado Ah é efeito da pandemia porra, me ajuda aí mano, vocês poderem eleger um monte de lixo desse que vocês estão elegendo Ah não, Foi o povo tá sendo enganado, mano não acredito só nisso mano, tem muito mau caratismo mesmo Tem muita gente que quer que os outros se foda, que tá olhando nem pro próprio umbigo Porque se o cara tivesse olhando pro próprio umbigo, ele ia ver que ele teve que descer de carro ele teve que descer de casa nesse governo. Muita gente que tava parada teve que voltar a trampar, certo? Gente de classe média alta aí, que conta maior vantagem, teve que voltar a trampar, porque o, o, o serviço do governo fodeu todo mundo, certo? Outros países estão andando normalzão pós-pandemia, e nós aqui estamos pagando o preço da ausência desse governo. Aí vai falar mais o que? Nós vamos ficar mais quatro anos falando? Vocês acham mesmo? Eu vou perder minha saúde ficar quatro anos falando? O Henri Bugardi já falou: mano, vou mudar de assunto. Tá ligado? Vou mudar de assunto, vou pra literatura e tal Ninguém aguenta, ninguém tem sanidade Pra trocar ideia, não é possível Você fala dentro de um ciclo que você tá Você fala pra 10 pessoas que você tá em volta Todo mundo fica caladão Chega na hora, vai lá, aperta o bagulho Mano, deixa eu se fuder, mano, então Vai fazer o quê? Ah não, mas você tá sendo radical e passa Você tá sendo... Até doente a gente fica, mano Essas ideias de preocupação pelo outro A gente que tá em trabalho social rapa, A gente tá vendo de serviço Que é o bagulho, mano não é possível a gente estar tá falando, falando, falando. Eu sei que tem vários aí do outro lado que tá com a gente, que respeita o trabalho que a gente faz, mas não tem saúde que aguenta não, mano. Não tem campanha do apoia-se, não tem trabalho no avesso, no podcast, não tem nada disso que supre, tá ligado? A dor de você poder não distribuir para todo mundo, de você não poder fortalecer todo mundo, certo? Você não poder lançar seus livros, seus bagulho, não poder dar um livro para uma pessoa, não poder dar uma cesta básica para uma pessoa... Tudo que é cultural e social, mano, que a gente tá envolvido Tudo foi destruído por, por essa porra desse governo, mano Certo? Os parceiros que dependiam de um proacto, do negócio, não tem nada Aí o cara vai e vota pra porra de um cara que nem é de São Paulo Tá ligado? E deixa o Haddad em segundo lugar Como que o Haddad vai recuperar essa porra no segundo turno? Não, mas porque agora é hora de luta, é hora de se levantar Vamos se levantar, mas vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? O bagulho é uma tiração do caralho é uma atiração do caralho A pessoa dizer pra mim que não tem discernimento De ela saber o trabalho que o Haddad faz E o trabalho que esse lixo não fez porra nenhuma desse Tarcísio aí E os caras Em primeiro São Paulo tá tirando, São Paulo, rapaz Vocês de São Paulo tá tirando, mano Eu, qualquer lugar que tiver um pedido de palestra Em qualquer lugar desses, mano Certo? Paraná, Santa Catarina Ó, vai pagar, paga alto Porque é só assim pra poder eu ir, mano Não, moral, vocês estão tirando, mano vocês estão tirando mesmo, de verdade. São Paulo tá tirando. São Paulo merece que evento gratuito da nossa parte. Que que boa ação São Paulo merece da nossa parte desse jeito, mano. Quantos dos nossos voltou nesses cara aí, mano? No mimi, né? Quantos que fica calado perante a gente quando a gente está debatendo essas ideias que estão ali paradão, então não quer se, não quer, não prefiro não discutir política. E, mano, ó, muro de periferia é cheio de caco de vidro. Você subiu, você tem que escolher um lado. A maioria tá caindo para a direita na hora do voto lá, mano. Não é possível não, mano. Não é possível vocês elegeram os caras que vocês elegeram. É desanimador. Como que um governo, se a gente conseguir eleger esse governo, como que esse governo vai poder governar? Me fala, como? Ah, mas aí os caras... Não, aí, vai, aí o cara faz um fundão, o outro vai lá, faz o, a rachadinha, o outro vai lá, cada um faz um trampo para poder governar, porque o próprio povo atira na cabeça do próprio povo. Quantas pessoas eu vi na hora de votar pegando o bagulho do chão? É inacreditável, mano, é inacreditável, na beira do colégio eleitoral, você pensa que aqueles papéis tá jogado, jogados, não, tá funcionando, o cara tá baixando para votar em quem jogou o papel na rua. É, mas é muita desinformação, Ferrez, o povo também tá passando muita dificuldade. Eu, eu entendo, por isso mesmo que o cara tem que olhar e ver. Não é possível que o cara esteja numa bolha mentirosa de informação tão grande que ele não consiga ver que ele é a miséria hoje, ele tá na miséria, mano. Tá ligado? E ele tá lutando pelo outro não ter acesso. Tá ligado? A gente foi no shopping tá bom ontem, depois da, da votação, para comprar comida. E aí, andando ali, cara, você vê as pessoas de camisa verde e amarela, orgulhosas. Eu tava todo de vermelhão, né? Vocês viram no Instagram. As pessoas orgulhosas, me olhando. Né? Nossa, o que, que esse pobre tá fazendo aí, todo de vermelho? Tá aí você olha uma porra de um cara que não tem dinheiro para comprar um sorvete, certo? E tá todo com a família toda de amarelo todo de amarelo. O tanto de cara ignorante Rostos ignorantes que eu vi ontem Todo de amarelo A família todo de amarelo As mulheres tudo no salto Tudo de amarelo Tudo classe média alta No tabuão Shopping tabuão E tá tudo de classe média alta Procurando na praça de alimentação O almoço mais barato que tem Ó, vamos ali que é R$16,90 Certo? Não, aquele ali é R$15,90 Vamos procurar aquele Ah, por quilo tá caro Né? O divino fogão tá caro Então vamos procurar Mas é... Vai votar no, no, no, no Bolsonaro Vai votar nesses lixos tudo aí Caralho, velho, eu não acredito não, mano Salles, Damares, Mourão, o astronauta Nicolas Ferreira em Minas Gerais Minas Gerais vocês estão tirando, hein, mano Eleger Nicolas Ferreira, mano Você é louco, mano Vai puxar esse cara, mano Um moleque, mano Puta que pariu, nós estamos... A Damares então, o que, que vai falar da Damares, mano Você precisa falar alguma coisa, mano? É esse tipo de governo que vocês querem? Esse tipo de representante, o que, que você acha que o Salles vai fazer por você, mano? O Sa mano, o cara desse não merece ganhar uma moeda sua, certo? O cara só tumultua, mano. O cara só faz serviço. E vocês votaram esses caras aí, eu não vou nem falar dos outros, porque não vale a pena nem da audiência, mas é desanimador. Por outro lado, há o pessoal da militância que correu, que fez um trabalho digno aí, que postou nas redes, que tentou convencer a família, os amigos, parabéns, mano, parabéns, que de vocês eu tenho orgulho. Quem tá do outro lado aí, que acompanha o meu canal, muitas vezes, são essas pessoas, mano, pessoas da luta, tá ligado? Ontem não, nossa, mas aí vem, me vem um flashback, mano, puta que pariu, ontem eu vi uma mina de black, no capão, do lado do, do marido, com a camisa do, do Brasil, mano, e a bandeira do Brasil, do Bolsonaro, puta que me pariu, é, aí eu tento me concentrar, no pessoal da bancada feminista No pessoal que foi votar certinho que Caralho, velho É surreal Algumas pessoas que eu conheço Eu entendo porque tá votando no Bolsonaro Porque são pessoas ignorantes politicamente ignorantes, sabe nem defender Porque tá votando Tá lá, tumultuando Mas eu tô de olho, hein? Tô moscando não, hein? Eu tô de olho Parente meu, parceiro meu, eu tô de olho Não, não tem problema Na hora da feijoadinha, pá ah, vou colar, a pau. Ah, não. Ah, então não vai dar, parça Ah, na hora do trampo aqui não tem trampo. Tá, tô precisando, meu sobrinho tá precisando do trampo. Desculpa. Ah, vá pra porra. A gente tem que ser é, paz e amor com todo mundo que é destruidor também. Agora, dá pra entender a visão deturpada que não tem informação. Você tenta passar informação também, não quer. Vai ficar batendo a mesma moeda. Agora, tem uns que eu vou te falar, parça Tem informação, sabe o que tá fazendo e quer foder o outro. Certo? É aquela piada dos dois caras que vê o rei lá. E o rei fala: eu vou dar tudo que um quiser, eu dou pro outro. O outro fala: então fura meu olho. É essa porra aí, mano. Não duvide, não, mano. Tá ligado? Não duvide. Tem muita gente ruim também, mano. Eu sempre falei: tem muita gente que tá perdida, muita gente tá desinformada, tá ligado? Mas eu fui parado por uma tiazinha na beira da onda da lá que falou: Ferraz, não tem condição, mano. O povo não tá, nós tá comendo, nós só quer comprar alguma coisa. E nós não conseguimos comer. E aí do lado tá lá o cara, embustido, né? Tá a mina dele embustida lá Paradão Aí você olha e fala Esse filho da puta vai voltar nesses caras tudo, mano Vai foder tudo, mano Foi falta de ideia? Não foi, trocamos ideia Foi falta de fazer uma palestra gratuita? Não foi Foi falta de ver um programa que nós faz? Não foi É que o cara quer destruir tudo mesmo, mano O cara quer que se foda É conservadorismo mesmo Conservadorismo com o cara que tem três casamentos né? Tá no terceiro casamento O cara que usa dinheiro pra comer gente Conservadorismo nesses lixos aqui, ó Mourão, mano <risos> Salles, mano A porra do astronauta Parça, é, de verdade mesmo é. Ninguém mantém sanidade nesse país Não dá pra manter sanidade nesse país Realmente não dá pra manter sanidade E o Ciro, hein, mano Deixou de, de apoiar o Lula Não quis tomar essa atitude, beleza pá. Deus, volto pra Tebet Parabéns, agora tomara que a, a Tebet Vire ministra do Lula E aí valeu a pena Tomara que tenha valido a pena Certo? Ficamos a 1,5% de ganhar no primeiro turno. É uma vantagem. Tem quase 6 milhões de votos também. Certo? Tem, uma, tem as vantagens também, mas vai ser duro. Vai rolar muita fake news extrema. Os caras vão tumultuar todo mundo que puder. Certo? Os caras vão causar. Os caras agora estão falando que teve mentira na, nas pesquisas. Que na verdade. Agora critica a urna, bando de fila da puta. Agora critica a urna, tá ligado? Não criticou a urna. Todo mundo ficou cair. Agora a urna tá certa. O homem cresceu na, na, porque o um monte de mimizeiro foi lá voltar, o homem cres... aí tá certo. Né? É isso aí, rapaz, Deixa o seu comentário aí. Desculpa se você não merece essa orelhada. Eu sei que tem muita gente aí do bem, muita gente que tá torcendo pela vitória. A gente tem que lutar nesses 30 dias aí pela vitória mesmo. Não tô falando que eu vou desanimar nada, mas também a gente não pode ficar mentindo, né? Que é um desserviço do caralho que o nosso próprio povo faz com a gente muitas vezes. Tá bom? Tamo junto,